De ministro de relações exteriores, Ernesto Araújo, excelentíssimo senhor presidente da república, Jair Bolsonaro, senhor Tom Donahue, presidente da US Chamber of Commerce. Os ministros, autoridades, amigos, é, acharam que tinham ficado livres de mim, né, porque eu já falei antes, mas eu voltei. Com é, é, a honra de fazer a apresentação da, uh, do discurso do presidente J Jair Bolsonaro logo mais. Eu queria dizer que o presidente Jair Bolsonaro é o líder mais transformador do Brasil em muito tempo. E a possibilidade de fazer parte desse processo é uma imensa honra, para todos os ministros que estamos aqui presentes. É uma honra muito grande para mim que, desde a minha indicação, tive a incumbência de fazer do Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty e da política externa brasileira parte integrante dessa transformação do Brasil, rompendo as tradições, rompendo as tradições de acomodação e de irrelevância da nossa política externa. Assim como o presidente está rompendo as tradições, tradições da corrupção, tradição do tomalá da cá, tradição da eterna postergação das soluções para os nossos problemas, a tradição do crime, a tradição do materialismo. O lema do presidente, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, contém em si mesmo um projeto político e uma concepção de mundo. São um projeto e uma concepção que correspondem aos sentimentos profundos do povo brasileiro. Brasil acima de tudo, ou seja, a união dos brasileiros em torno da ideia da pátria como o único fator capaz de mobilizá-los por um objetivo comum. Governos anteriores criaram uma sociedade fragmentada e dispersa, uma sociedade descrente de si mesma e das suas instituições. A maneira de superar essa dispersão e essa descrença é colocar como horizonte a pátria, a nação, não o Estado, mas a nação. Quando os cidadãos olham e enxergam apenas o Estado, isso não os transforma, porque isso eles já conhecem, porque o Estado não gera sentimentos e o ser humano é movido por sentimentos. Mas quando eles olham e enxergam a nação, aí sim temos um potencial incrível de criar energia e de unificar. Menos Estado, mais nação. Essa poderia ser uma definição desse potencial mobilizador. E Deus acima de todos. Aqui se introduz uma concepção de uma realidade vertical, onde o ser humano sabe que possui uma dimensão espiritual e que a vida não se esgota nas leis da física. A grande maioria dos brasileiros sente e deseja essa presença da transcendência nas suas vidas, mas o sistema de pensamento dominante desnegava essa possibilidade de expressar esse sentimento. Ao dizer Deus acima de todos, acima de cada um, essa expressão do presidente permite que os brasileiros votem a se relacionar com a sua fé no espaço público, no espaço da nação, e isso é determinante para esse projeto político e essa concepção de mundo. Então, com esse lema, com toda a sua presença inspiradora, o senhor, senhor presidente Bolsonaro, está reconfigurando a realidade brasileira de uma maneira pouco antes vista. Com apenas oito palavras, está enfrentando o sistema, um certo sistema, um sistema que precisa ser enfrentado, o sistema que produziu décadas de estagnação econômica, atraso, corrupção, ineficiência e crime, que produziu, por exemplo, uma relação de indiferença ou até mesmo de hostilidade diante dos Estados Unidos da América, em detrimento dos nossos interesses. A relação com os Estados Unidos vinha sendo colocada para baixo, não por acaso, né? mas porque a relação com uma nação dinâmica e aberta, produz liberdade, reforça o Estado de direito, eh, reforça os valores humanos que nos inspiram, ou seja, tudo aquilo que causa pavor a uma certa ideologia. Somente um presidente que vem de fora do sistema poderá mudá-lo. E parte dessa mudança profunda é a criação de uma nova parceria com os Estados Unidos. Então, sem mais delongas, eu tenho a honra de Apresentar o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito obrigado.